Olá, eu juro que eu sou Melissa Lorange E eu estou assim um pouco diferente do que habitualmente vocês estão acostumados a ver Porque hoje eu vim aprender a ser bonita Com quem? Com quem é realmente bonita, maravilhosa, perfeita Uma das pessoas mais incríveis que a gente tem no Rio de Janeiro Em diversos patamares de ser humano Com vocês, a dragzona da porra, Paloma Marimoto. Olá, eu sou a Paloma Maremoto, bem-vindos à minha casa. <risos> Bom, eu gosto de começar as entrevistas perguntando por que Paloma Maremoto e qual o seu problema mental para fazer drag. Então, por favor, explique para as pessoas por que Paloma Maremoto, que acho que é só uma boa história, e por que você está fazendo drag. Então, Paloma Maremoto, porque Paloma é meu nome, Maremoto, <risos> ah, vai me tirar meu nome é Shizui, porque a gente sabe, Paloma é meu nome de registro, não é o nome que eu uso na vida, eu geralmente as pessoas usavam isso para me agredir, não, elas Sério? queriam me irritar, elas me chamavam de Paloma, que não é o nome que eu gostava, porque não era o nome que eu me identificava, e aí quando eu resolvi ser drag, eu resolvi adotar Paloma, como um nome que, que era pra me tirar esse poder das outras pessoas De me irritarem, assim, sabe? E, e transformar uma persona que eu nunca fui, que era Paloma O Maremoto, ele veio por causa do meu sobrenome Que é Morimoto E as pessoas, quando eu era criança, as pessoas usavam muito esse trocadilho, Maremoto Que também era uma outra forma de me irritar E por acaso, o meu nome, Shizui é, significa Bahia Silenciosa. Hum. Que é exatamente o oposto, o oposto de, de um Exatamente. O meu problema psicológico para fazer drag, digamos que seja depressão, é, em 2003, 2012 eu descobri arte drag por causa do teatro, fazendo pesquisas de caracterização teatral. Foi quando eu comecei a estudar maquiagem drag. Mas eu não era drag. E em 2013 eu tive uma Crise de depressão muito profunda Foi daquelas crises que eu Foi quando eu descobri que eu realmente tinha depressão E é, Uma das coisas e Foi um processo um pouco longo para conseguir Sair da depressão Sabe? Uma das coisas que me ajudou Realmente a A, a curar porque Não, é, não existe cura para depressão, mas Sair do buraco que eu tava Foi realmente A, a, a coisa de, de, de imaginar drag e, e testar coisas E maquiagem e, e, e drag mesmo Foi uma das coisas que me ajudou A sair do, do buraco E muita gente Eu escuto isso, que vocês falam que usam um drag Como algo de Quase uma terapia ocupacional né? A pessoa utiliza o tempo que está Se dedicando a si Porque está fazendo a própria é. maquiagem Como uma forma de se acalmar De, de se encontrar e de ter Uma felicidade É porque quando você está de frente pro espelho, só você. Fazendo a sua maquiagem, é um momento que você meio que apaga as coisas que estão no volta. E você tá voltado muito para dentro de si, assim. E é muito terapêutico, sabe? você eu, eu eu geralmente, quando eu tô muito triste, eu já fazia isso antes de saber, eu gostava de me maquiar bastante, sabe? É muito, muito legal você também poder ter uma liberdade de ser outra coisa, de ser outro ser, outra... Tem outra, outra, outra realidade de, de ser humano, de ser vivente, sabe? É, eu acho que a, a, a drag, ela não é só uma coisa... Eu não acredito no personagem drag, eu acredito na persona. Sim. Eu acredito que a drag que é é exa... muito diferente. Explique para as pessoas que estão em casa, qual é a diferença de personagem para a persona. O personagem é assim, existem drags que são personagens. E aí você cria uma história, sei lá, eu sou uma drag velha que nasceu há 100 anos atrás, morri e hoje sou um fantasma que habita sei lá o que. Eu sou um, um, sou uma adolescente kawaii de, 13, de 14 anos uhum. e gosto de, de, de viver com tipo, a cultura oriental, pop e, e é isso. E existe a persona. eu não A persona, ela não, você não tem uma história... Tipo assim, a Maremoto, ela não nasceu em 1920 ou 1980, sabe? Ela nasceu quando eu nasci. Uhum. A história da Maremoto, da minha persona, é a história que eu vivi. É a história que um dia eu estava muito bêbada, quase rolê do palco performando. É a história que um dia eu estava chegando e a minha sombrancelha inteira descolou. E eu tive que colar a minha franja na minha cara para disfarçar <risos> que a minha sombrancelha descolou. Então, essas são histórias... Ah. Que, que montam a maremoto. Entendeu? São histórias tipo, da minha persona. E a minha persona sou, é exatamente quem eu sou sem as limitações sociais que a Shizui tem. Porque a partir do momento que você quebra isso aqui, essa normalidade, você tem a liberdade de fazer e ser o que você quiser de forma muito verdadeira. Porque a gente vai vivendo as coisas... É, no dia a dia e por mais que você queira ser, você acaba obedecendo regras sociais, etiqueta e de comportamento, que vão te moldando de uma forma para se encaixar. E não é você de uma forma completa, ampla e, e totalmente... Você é você num limite do quanto você quer gastar energia para enfrentar tudo que tá aí, né? O que me levou um pouco a, a, a querer ser drag também foi eu tinha uma esquizofrenia, digamos assim, de querer ser muitas coisas e eu levava isso para minha vida. Então, assim, eu, eu tinha um estilo de, de, de vestir, que era, que era exatamente isso. Eu me montava e depois eu comecei a fazer teatro e eu levava isso pro palco e comecei a tirar um pouco isso da minha vida. Só que é, é, é muito louco, porque depois que eu comecei a ser drag, eu entendi que eu podia viver isso de forma plena, essa minha vontade de ser... Muitas coisas, muitas... Muitas características e, e... E as pessoas abraçavam isso, sabe? Não de um jeito como se eu fosse um ser bizarro, estranho. Como se isso fosse exatamente o que eu sou. E é verdade, sabe? Motivos para celebrar é. a sua existência. E não Sim. uma coisa para você achar... Porque mesmo no teatro... Eu vim do teatro, eu, frequ... eu vim da dança, eu vim da música... Que são meios artísticos mas que carrega uma normatividade sabe? e eu era tipo um ponto de exclamação, eu era estranha eu era atriz estranha, eu era cantora estranha eu era dançarina estranha eu não era uma coisa que as pessoas eram iguais a mim e todo mundo celebrava isso sabe? Eu era sempre uma coisa estranha e, e além de tudo isso você também era arquiteta estranha? arquiteta estranha arquiteta estranha e eu fui estranha mesmo assim eu usava... era muito... Porque eu não era arquiteta, assim, de trabalhar em escritório. Eu era gerente de obra. Então... Você imagina? Eu imagino. E eu imagino muito feliz. <risos> Desculpa, eu tô me divertindo muito com essa cena tava na minha cabeça. É, então eu lidava, assim, com peão, de cabelo colorido, né? Teve uma época... E pior, né? Com engenheiro. Com engenheiro. Que é muito pior do que com... peão. Com os, com, com os gerentes da Globo que era, eu, era eu trabalhava com a Globo Que era meu principal cliente Então tinha reuniões assim, Com diretoria da Globo O pessoal No início eles achavam estranho Mas depois de alguns anos Você vai vendo que, que é, é, Isso foi é uma, uma coisa que eu tive Que conquistar uhum. o direito de ser Do jeito que eu queria ser De tipo, uma época que eu tava com o cabelo verde Que eu sou uma de colorida Que eu ia pra obra sim Teve uma época que eu descolei a sobrancelha pra pintar ela de colorido. Então eu usava ela verde, azul, degradê de várias cores e ia trabalhar assim. Delineador de glitter. Corretíssima. E era isso. E as pessoas me respeitavam porque eu era muito brava. Era, hoje em dia não. Você não, é um poço de calma. A pessoa tô, é tô bem tranquila. Bem tranquila. É, e você saiu do, da arquitetura... Para manter pra, idade? Para ser drag em tempo integral. É, eu, eu trabalho com obra desde. 2000. É, desde o meu primeiro estágio, quando eu comecei a trabalhar em obra, não sei, eu tinha 16 anos. Uhum. 2002, 2003, 2000 e alguns. 2000 e não importa para vocês exatamente. exatamente qual é a unidade. É, na verdade eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 35 anos, já vou fazer 36, porque eu acho importante, né, você celebrar a sua idade. Eu, não, eu tinha muito medo de envelhecer e hoje em dia eu abraço isso com muito carinho. Vou aproveitar esse momento e dizer para todos que eu assumo os meus 74 anos Em cada um dos joelhos porque, <risos> Gente, esse negócio de baile não é bom Evite Quando chegou em 2013, que eu tive a minha depressão Eu decidi que eu não ia mais trabalhar com obra Porque era muito desgastante Me consumia uma saúde Que se esgotou E aí eu decidi que não ia mais trabalhar E fiquei tentando, tentando trabalhar Só com teatro Passei fome Passei muita fome Comecei Fiz vários trabalhos assim de cobaia cobaia assim é... de algumas empresas de cosmético que anunciam assim ah, pessoas para testar desodorante. Eu já testei desodorante, já testei protetor solar, shampoo. Você teve algum problema com isso? Não. Não, não. Que bom! É, que bom. Mas ah, eu tive um problema. Alguma coisa que eles passaram no meu cabelo, que ficou ok. tal. Depois, uns meses depois, eu fui tentar descolorir e eu achei que ele tava virgem e ele caiu. Eu fui e é. fui fazendo vários bicos. Fazendo vários é, bicos com é, assistente de, de fotografia em casamento. Isso é uma das coisas que mudou a minha vida, porque foi tipo, o primeiro passo para a vida que eu tenho hoje. E nesse trabalho, eu conheci a minha filha diva. E ele era maquiador e tal, eu falei, ah, eu sou drag queen, sei lá o que e tal, eu já era drag nessa época. E, e aí a gente se adicionou e a gente se amou, e a gente se amou hoje em dia. Foi tipo, né? Coleção e pra... King, King. É, e o marido dele já me seguia nas redes sociais, era meu fã e aí foi tipo assim, ah, sabe? E conheci uma maquiadora que tinha um curso de maquiagem e a gente ficou amigas. E depois eu voltei a trabalhar... Em, em obra, porque eu tava passando fome mesmo, não tava dando para viver de bico e eu não podia. Eu falei, ah, não posso manter a minha família uhum. presa a isso. E fui, fui trabalhar, só que eu tava muito infeliz. Então, assim, eu ia trabalhar chorando, eu ia trabalhar exausta. E eu trabalhava, assim, de 7 horas da manhã até 9 10 11 horas da noite. Às vezes eu virava. Trabalhava de sete horas da manhã até 8 horas da manhã do dia seguinte. E eu não via, minha família não via mais ninguém, e aí eu comecei a ficar, tipo, esgotada de uma forma. Até que chegou um momento que tinham dois irmãos do Jardim Botânico, que vendiam doce. Eles estavam lá há anos, fazia a chuva, fazia a sol, todos os dias eles estavam lá vendendo doce. Um dia eles não estavam. E aí eu perguntei pro cara do chaveiro, o que aconteceu com os caras que vendiam doce? Ele falou, ah, então, eles... Chegaram em casa, um cara que trabalhava na fábrica lá dos doces entrou pra roubar eles Deu, sei lá, dez tacadas em cada um e eles morreram E aquilo pra mim foi tão chocante Nossa. Que eu só chorava E eu fui trabalhar dois dias chorando Pensando assim, caraca, a vida é muito Curta e, e muito Acaba assim num muito segundo efêmera. Muito efêmera E ela acaba num segundo tão... Uma hora você tá aqui na outra hora você não tá mais, e eu falei, cara, eu não vou morrer vivendo a vida que eu não quero, sabe? Aprendam, muito importante. Porque eu eu, eu eu eu preciso viver o que eu quero, e aí essa minha amiga, que fazia um curso, ela continuou esses anos me chamando para fazer o um curso, e eu nunca tinha tempo, nunca tinha, eu não tinha tempo para comer, eu não tinha uhum. tempo para nada, eu engordei 20 quilos, assim. Porque eu não tinha tempo pra almoçar e eu começo no ishi, na minha mesa, trabalhando, sabe? E aí eu falei assim, eu vou fazer esse curso, foda-se. Eu vou sair no meio da reunião, vou sair eu vou fazer vou fazer maluca e vou sair. E fiz, me formei. Tipo assim, eu não chegava atrasada, eu, eu não faltei uma aula, porque aquilo pra mim eu agarrei como se fosse oportunidade de mudar a minha vida. E foi. E foi, sabe? E aí depois que eu terminei o curso, comecei a trabalhar e larguei a obra. E eu fiquei naquela, tipo assim, não vou largar, porque era um salário que eu tinha todo mês. Até que a empresa acabou. E aí você aceitou isso forçada, como... tipo, eu falei, ah, é isso. Destino, né? É e esse. aí eu, eu, falei, eu fazer. e continuei trabalhando. E aí foi aparecendo um trabalho, foi aparecendo outro aluno e, de repente, eu tava vivendo só disso. De maquiagem drag, de performance drag, de toda a minha vivência, em todas as áreas, como drag. E, e hoje em dia sou uma pessoa... Que não tem dinheiro pra viver e fazer outras coisas. Mas eu sou extremamente realizada com o meu trabalho. Sabe? Principalmente porque eu levo magia para as outras pessoas. Eu queria dizer que eu cheguei aqui três horas da tarde e uns minutos. Eu cheguei lá horas São meia noite. E estamos aqui com energia... Eu odeio me maquiar. Eu ia te interromper na hora que você falou que você... Acha-se maquiar terapêutico? Eu entro em desespero me maquiando, porque eu tenho problemas. Mas agora do resultado final. E assim, eu só tô aqui gravando disposta, porque você tem energia para passar por mim, porque senão eu já tá no chão, e assim, eu quero morrer. mas não, eu tô aqui, são tipo uma hora da manhã, tá tendo papo, energia, feliz, contente, maquiando, e é, isso é muito importante quando a gente dá aula, né? de qualquer coisa, você ter energia pra fazer, quem tá aprendendo com você, mantém interesse, então, é. faça um curso. Mas é isso, eu acho assim, que sempre que você faz as coisas que você ama, você... você não se cansa daquilo, então você... Então, tipo assim, eu, eu já... quando eu trabalhava com obra, eu já saía de casa cansada. Não que, tipo assim, eu amo as pessoas que eu conheci fazendo uhum. obra, tipo assim, é meu ex-chefe, ele é meu amigo até hoje, a técnica que trabalhava comigo é, tipo, uma das pessoas que eu mais amo na vida, sabe? Eu sinto muita falta de, de lidar com essas pessoas, mas eu odiava a minha vida. Eu odiava não ter tempo para minha família, para os meus amigos e fazer as coisas que eu realmente amava, sabe? Sim. E hoje em dia eu sou tão feliz de viver isso. Inclusive, eu vou lançar em primeira mão. Ai, lançam coisas em primeira mão? Eu vou lançar em primeira mão. A gente está completando hoje, nessa semana, para esses dias. É, é o mês que o meu canal completa um ano. Não tem mais vídeo lá há seis meses, mas ele tá mas lá. Mas tem vídeos lá, que são muito é, úteis, inclusive. Eu, eu sinto muita falta de seu canal porque eu, eu gosto muito de passar conhecimento para as pessoas. Eu acho que conhecimento ele não se esgota quando você passa para outras pessoas. Ele então, multiplica. Eu, ele multiplica e, e, por exemplo, cada aluno que vem me traz uma coisa nova que eu vou aprendendo também, sabe? E, e, e ter é porque hoje você quis fazer minha maquiagem. Mas... Não, eu quis. Eu, eu quis aprender a técnica né, é. da Paloma com esse efeito específico. Que, obviamente, depois eu vou juntar com o que eu faço normalmente. Enfim. É. Mas foi esse o objetivo. Você está estranhando a minha maquiagem falando. Esta não é Melissa Laurentiis. Esta não é Melissa Laurenti, mas pode ser a partir de amanhã. Porque ah. eu não sou obrigada a absolutamente nada. É. Isso que vocês estão vendo é o Wesley. É o Wesley. Ah, é Wesley, fofo. Meu é, cão demônio. Meu cão demônio. É o meu, Porém, é amor. É uma demão dog. Ah, e é a notícia que eu, que eu vou dar? Sim. É que eu tô abrindo um espaço, um estúdio de maquiagem, na Tijuca mesmo, próximo da Praça São Espenha. Então, a Casa Maremoto vai sair da minha casa. Esse espaço novo é um espaço que ainda é muito maior do que essa sala aqui que eu tenho. Ele é um pouquinho maior, sim. Mas ele não tem todas as coisas que eu preciso ter aqui, esse aqui é meu camarim. É a sua vida, né? É A sua vida artística aqui dentro. Então lá vai ser um espaço assim, tem ar-condicionado, é um espaço que eu consigo, por exemplo, receber uma turma que já tem tempo que eu não consigo ter aqui, porque era muito caótico ter uma turma nesse espaço aqui. Uhum. Lá eu vou poder voltar até a ter turma, inclusive a primeira turma vai ser uma turma especial de inauguração, que vai ser uma turma com fotoshoot. Então vai ter um photoshoot da Bettina Polaroid no final Beti... da aula. Gente, Bettina, uma das melhores pessoas que existem na face da terra é a Bettina. É. E lá, tipo, é um prédio comercial bem legal, assim, bem maneiro. Então, assim, a gente vai ter, vai ter um espaço para dar palestra, workshop para mais pessoas. E é um espaço para receber as pessoas com mais conforto, com mais estrutura. Eu vou botar... Você me dá o um endereço depois certinho que eu vou botar na descrição desse vídeo, junto com as redes da Paloma. Pra você não ficar mais aí desesperada, assim, se maquiando e aprender direitinho técnicas de verdade com alguém que tem paciência e energia pra te passar. <risos> porque para ensinar a Melissa a se maquiar, você precisa ter paciência. A Melissa Lourenge quer o quê? Desistir e pular da janela. É. E eu tô aqui, não pulei da janela. Parabéns. É, não, e lá eu também pretendo receber outras pessoas. Porque, inclusive, uma das um um minhas ideias é, tipo, trazer uma semana ou, tipo, um dia que eu possa trazer, tipo... Um fim de semana, dois, três maquiadores drags diferentes Porque cada maquiador tem uma técnica diferente E todos eles têm que acrescentar a... Não é porque eu faço de uma forma que a outra pessoa faz É errado, uhum. entendeu? Isso é importante dizer Não que... existe certo e errado Existe a melhor técnica que se aplica para o que você quer E o que você tem mais facilidade em fazer também, né? Você tem também, mais facilidade né? Então, assim, é isso que eu quero trazer para o curso Pessoas, assim, eu quero fazer um encontrão um de maquiadores drags eu quero trazer maquiadores para dar outros cursos, assim, tipo maquiagem feita especiais. Eu quero ver se eu consigo trazer assim, pessoas para a Malona São Paulo, que é a meu sonho de consumo, trazer ela para dar um workshop de perucaria. Estou é, muito feliz com essa notícia. É, isso é uma contente. coisa que aconteceu. Eu já vinha é, trazendo, com vontade de tirar daqui, porque eu entendi que não, eu não tinha como, mais como crescer aqui. Porque aqui é muito familiar. Assim. Eu, por exemplo, não tenho como fazer um anúncio. Do meu curso Porque, eu porque tenho que é sele... a sua casa Porque é minha casa, eu tenho que selecionar essas pessoas que vão entrar na minha casa Eu, por exemplo, já sei o endereço, vou invadir qualquer dia desses e roubar mais o quê? Biscoitinho que tem aqui, ó Eu fui muito bem tratado hum. nessa casa Muito bem tratado, nunca mais vou embora Eu vou levar essa recepção, esse carinho, porque eu tenho muito carinho pelos meus alunos Porque eu acho que a pessoa, ela paga <risos> A pessoa, ela paga pela experiência Sabe? Não é só pela aula. Tem muita uhum. gente que me conhece pelas redes sociais e elas querem estar aqui. Elas querem estar, viver essa experiência. E eu vou levar isso para lá também. Porque eu não quero que seja uma coisa insípida. sabe os seus alunos nunca deixam de ser alunos, né? Porque você tem que estar lá olhando. E não, e música, eu, eu, eu sou é stalker. Assim, eu começo a seguir os meus alunos na, nas redes sociais e vou, vou olhando. Eu sou muito orgulhosa. Ai, assim, ah, que lindo. Parabéns. E sempre que existe uma dúvida, as pessoas entram em contato. Eu falo, não, você vai fazer assim. Porque... A gente cria um vínculo de amizade também. Eu quero que as pessoas evoluam. Na aula, você. Depois tipo, você fez a sua primeira aula, você aprendeu a técnica. O que vai te dar uma boa maquiagem é a prática. É você testar, é você e encontrar o seu rosto, encontrar. Porque na... na aula a gente só vai aprender a técnica mesmo. Sabe? Sim. Aí ah, você chá tá uma... Não adianta. Você já está muito gostoso. Eu amo chá. Bom, mas assim, você foi casada pela Latrice Rayard. Cara, isso foi uma coisa muito doida, porque a primeira vez que eu, que eu, quando eu vi na temporada dela, a gente se apaixonou, eu e o Ivan, a gente, era, a gente torcia muito por ela, ela era tipo assim, né? Foi uma, uma temporada foi muito especial. E a gente depois soube toda a história dela, e aí a gente foi pesquisar mais sobre como é que ela tava depois do, do, do RuPaul, e a gente descobriu que ela realizava casamentos, e eu e o Ivan, a gente morava junto, mas a gente não era casado e tal E a gente não tinha pretensões de ter um casamento tradicional Porque afinal de contas, o que é tradicional na sua vida? Exatamente é, E aí, eu, a gente falou, comentou assim, ah, se a gente tivesse a possibilidade de casar com a com a, Latrice, a gente nem precisava de um casamento tradicional Do jeito que geralmente as pessoas casam, não, não precisava disso E aí, só que nessa época, nenhuma roupa nenhuma, nenhuma Ru Girl Ru Girl, RuPaulette. A RuPaulette, elas tinham vindo pro Brasil, então era só uma, ah, quem sabe isso é um sonho distante E aí um dia anunciaram que ela vinha, aí eu fiquei louca <risos> Eu fiquei louca, tipo, eu falei, amor, a gente precisa casar E eu falei, você vai conseguir aliança, pelo amor de Deus E aí ele ainda, Ivan O Ivan é uma boa alma, né? Irmão... Olha, ele ainda foi pesquisar se ele conseguia aliança o Ivan é uma pessoa que eu posso falar assim, olha, a gente vai fazer isso, ele, ele, ele embarca nas minhas loucuras de uma forma, é por isso que a gente está casado. Não conseguiu, ele falou, ai amor, eu não vou conseguir aliança, não vai ficar pronta a tempo. Aí eu falei, ai fui, eu chorava, perdi a oportunidade agora. Aí, passou. Aí, tava eu na obra um tempo depois, e aí foi anunciado que ela ia voltar para o Brasil. Eu falei, agora eu não Posso perder essa chance. Aí eu peguei, lancei no Facebook lá, tipo, gente, a, mani... a, a, a Latrice vem, então me ajudem a casar, porque é meu sonho, não sei o que, não sei o que lá, tipo, é, Latrice, casa a Maria Mota", hashtag. Aí as pessoas começaram a compartilhar. Porque as pessoas são maravilhosas, né? Porque a Isso. internet é feita de gente maravilhosa. Então Também. <risos> Também. Também. É sempre bom lembrar que a internet é um lixo, mais... Mas, mas existem um movimentos de pessoas muito maravilhosas eu acho que são bem contrastantes eu acho que quanto mais pessoas maravilhosas mais as pessoas escrotas Escutas. elas querem ser mais escrotas mais é basicamente isso então aí eu peguei lancei, aí logo depois tipo assim, deu 20 minutos depois que as pessoas começaram a compartilhar o produtor da festa entrou em contato comigo e falou, olha, entrou em contato comigo ele publicou, comentou lá no meu post falou assim, olha é... Sinta, se você quiser mesmo, é, considere feito. Aí eu oh, comecei a chorar na obra. Na obra? Na obra. E as pessoas. As, as pessoas vieram desesperadas, porque eu tava chorando, assim, tipo, desesperadamente. Eu, tipo, não era tipo aquele choro, Solução, tipo assim. Não, não. Aquele, aquele que assim, fica com assim, Ah! A... A... Cabelex correndo. É, tipo, aquele uhum. ranho assim. A... Jesus, o que, que aconteceu? Morreu alguém que eu sei, não. Tá entendendo? Eu vou casar. O Ivan não sabia ainda que a ele gente ia, ia casar. casar. Não, não foi. Aí não. eu peguei e liguei pra ele e falei assim: Amor, então a Larissa. A, a Latriz vai casar, a gente. Não sei o você vai querer casar? porque Eu vou casar com a Larissa. Se você quiser se juntar a mim. Você, olha, eu vou casar, pode ser com você, pode ser com o outro Pode ser ali. E aí, aí ele fica super feliz, super emocionada. Quando a gente chegou, aí, aí eu peguei e fiquei. Sim, Pô. você não entendeu. Ela pediu um marido em casamento oficialmente pelo telefone. Basicamente isso. Porque, quem tem tempo pra perder? Ninguém. Aí quando eu cheguei em casa, aí a gente. Ai, ah, que felicidade, a gente vai casar. No dia, foi o dia, assim, literalmente o dia mais feliz da minha vida, assim Eu levei pro casamento mais 150 pessoas Que nunca, tipo, eram amigos Pessoas além da, da, das pessoas de rolê, de drag Mas mais, mais 150 pessoas que nunca tinham ido numa festa de drag e Que foram pela primeira vez pro nosso casamento é... Pessoas de outras cidade que foram pra, pra, pra, pra ver o casamento E foi, tipo, incrível Eu ganhei de uma menina... Uma loja de doce que chama Desembrule, que ela me deu, tipo, vários doces, assim, também, bem casado. Um amigo meu me deu 200 bem casados. Foi, tipo, assim, um casamento mesmo, sabe? E coletivo, que as pessoas coletivamente foram te ajudando. Foram, porque, tipo, assim, é isso. É... E, e foi, foi incrível, foi, tipo, completamente diferente do que foi a semana antes do meu casamento. que Foi uma tragédia. Tudo que podia dar errado, deu errado. Tragédia, entendemos. Porque, né? Somos piscianas, tudo que pode dar errado, vai dar, vai dar errado, mas e no final dá tudo certo. É, e o que não pode dar errado, vai dar errado também. Dar errado. E eu, é, por isso que eu parei de planejar. Eu parei de planejar, porque eu sei que as coisas nunca vão acontecer do jeito que eu quero. E é, então, É, eu, eu aprendi a é, ser um peixe, sabe? O peixe, ele vai fazendo o que Ele vai nadando de acordo com a correnteza, e a correnteza levando pra lá, vai nadando pra lá, e vai se adaptando, e é isso que eu faço. E é bom porque isso diminuiu um pouco minha ansiedade também Porque eu ficava muito Não deu certo, enfim Faltava uma semana pro meu casamento Não tinha nada pronto Eu trabalhava numa obra então, Era nove e meia da noite Eu tava falando com a atena no telefone E eu assim, amiga, eu estou aqui eu Não está dando certo eu não, eu não consigo sair pra resolver nada Eu tô aqui desesperada Eu não tenho uma calcinha pra casar Eu Não tenho nada eu não tinha nada, nada, nada, nada do casamento. Você tinha eu vontade, era, era isso. E, e, e foi ficando perto e eu comecei a ficar em crise porque tipo, o um casamento, meu casamento mesmo, era a realização do meu sonho, não tinha nada pronto. E eu esperei tanto tempo para aquilo e não, e não, sabe? E aí eu peguei, aí eu chorando, depois tipo, chorava de solçar um saco, claro, tendo um telefone aos berros, sozinha na obra ainda. Até na Sparks, nossa amiga drag beijo. É, Eu imagino, porque eu imagino como eu não devia estar do outro lado do telefone. Tipo, é. amiga! É, calma, não, amiga. Calma, amiga. E aí ela pegou, e foi minha madrinha, e foi tipo, ela me ajudou muito na época do casamento. E aí foi até uma época que a gente se aproximou bastante. E aí eu peguei, não, eu não vou resolver isso agora. Desliguei ele aqui pro meu chefe, os berros. Eu não aguento mais! meu casamento! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Você falou pro seu chefe que você não tinha uma calcinha? Falei! Ah, que maravilhoso! Aí, aí ele, assim, calma, falou, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Mento. Aí ele, assim, faz o seguinte, vai pra sua casa, resolve suas coisas do casamento, Falta depois do casamento, tô com o telefone por perto, que a gente vai tentar se virar, se você, ai, ah, eu tô muito ah. E uma semana você fez o casamento? Foi, foi tudo, tipo assim, faltava três dias, a Caixalote e a Atena vieram aqui pra casa, me ajudaram a terminar vestido, a editar música, a fazer as coisas todas, e aí eu achei que tava tudo bem. Mas a vida? É uma, vida, uma caixinha caixinha de surpresas. Surpresa. Desagradáveis, nunca. Faltando um dia para o casamento, o produtor da festa entrou em contato comigo e falou assim Olha, eu não quero te deixar assustada. Não quero. Mas, talvez a latrice não chegue no Brasil. Mas eu não quero te deixar assustada. Por quê? Ela está presa num furacão lá nos Estados Unidos. Aí eu... Só. Fiquei muito tensa. Já tava assim, né? Aí no dia, eu só fui saber que ela ia, que ela chegou tipo, no dia seguinte, no dia do casamento, de tarde, assim. Olha, ela conseguiu pegar o voo, deu tudo certo, ela vai chegar aqui até o casamento. O então... que, que é um furacão para a maremoto? Nada. Ela mexeu os pauzinhos dela e resolveu o problema. Não, mas foi basicamente isso. Eu só soube que tudo ia dar certo depois que eu casei. Aí eu, no camarim eu falei com a Manila a primeira vez que eu que eu subi num palco drag, foi na sua festa e hoje em dia eu tô aqui casando, hoje em dia eu trabalho com isso ela, ai ah, que feliz e tal, e a Manila também super fofa veio e tipo, cara, foi muito bom, foi realização de um sonho eu tava cercada de amigos, cercada de, de pessoas que eu amava, pessoas que me amavam, que amavam a gente, eu e o Ivan e todo mundo desejando o melhor pra gente, e eu acho que casamento é isso, é a celebração e uma canalização cósmica de energia pro casal, assim. Eu tava nesse casamento, que eu não podia não ir. É... E assim, foi muito bonito. Pra vocês terem noção, além dos 150 convidados do rolê de drag, tinha as pessoas que não sabiam que isso ia acontecer. Porque sempre tem, né? Uhum. Uma festa as pessoas chegam lá e descobrem. E até essas pessoas estavam comovidas no ato do casório, todo mundo junto, numa mesma energia, no mesmo tom foi tão bonito, foi muito bonito uma das coisas mais bonitas que aconteceu na noite carioca foi esse casamento é, esse, com as madrinhas com o Carlos é, tem o levou... tem, tem um vídeo, tem, acho que tem no meu canal e tem no tem no vídeo do Drex eu vou deixar o um link tem aqui essa, embaixo tem esse vídeo do meu casamento até hoje eu só aí eu olho e vou e falo assim tu você... grava rindo mas assim, cada um supera de uma forma, né? No caso, é. ele ficou bêbado. Eu tava, eu tava, ele tava muito nervoso. Mas veja bem, numa festa drag, o um noivo bêbado faz muito mais sentido do que na igreja. Não é? Com é, certeza. eu acho. Não, e eu perguntei pra pro vô, amor, você tava bêbado? Falei, não, o que é isso? Não. Eu bebi um copo de catuaba, eu falei, bicho, impossível, impossível. Eu bebi um copo de catuaba, também tava bêbado, é. mas não veio o caso. Então vamos finalizar, porque senão claro. a gente não acaba o vídeo nunca. Me sigam nas minhas redes sociais, Falou uma em tudo. Falou na em tudo, eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva nesse canal se você apareceu aqui pela primeira vez. Entrevista também outras drags, outras pessoas ligadas ao movimento LGBT, outros artistas, tá? E aí a gente troca várias ideias. Você conhece umas pessoas legais, você me conhece, eu juro que eu sou legal. É... Se inscreva no meu canal também, ele tá morto lá. Sim. Mas o que está lá funciona, é. que não ficou velho. É. Segue funcionando. Viu? Foi um prazer imenso. Eu te desejo todo o sucesso do mundo na sala. Muito obrigada, inclusive, pela aula. É... Eu estou muito feliz de ter sido convidada. <risos> eu amei o chá, de verdade. O chá, né? Inclusive. Eu estava com muito desejo de tomar chá de laranja. Meu marido não encontrou hoje, eu estava triste. <risos> muito obrigada. Mas eu trouxe. Tá? Tudo dará certo. E agora a gente tem, ó, um novo momento, novo milênio. E você, que está assistindo, vai fazer uma olhinha. Você vai se surpreender. Vai ser uma pessoa mais feliz. Tá bom, <risos> gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Mua!